sai é de onde, coisinha? Ela é brasileira, eu já disse. Deixa ela responder, pô. Ela não tem boca, não sabe falar. Eu sou brasileira, mas moro na Alemanha. Eu estou vendendo apartamento. Eu já saí do meu trabalho. Eu vou embora em menos de um mês. E vou morar com quem? O que foi? O que que aconteceu? Vai embora! Eu nem sei quem você é! Vou mostrando como sou Mexido um junetas, passar no presente. Participo sendo o mistério do planeta. O tempo mistério do estar que eu passo por sendo ele. No que fica em cada um. No que sigo o meu caminho. E no ar que fez e assistiu. Abra um parênteses. Não esqueça.